Corpo mental superior ou abstrato. Memória criativa. Pode ser percebido pela vidência. Este corpo é o segundo grande banco de dados de que dispõe o ser. Ele elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que, por sua vez, são geradoras de novas ideias, e assim por diante, infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando apegado às vivências inferiores em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis, liderando linhas de perturbação com os demais, que se ausentam ignorando a realidade da personalidade encarnada. Tem forma de uma rosácea com nove pétalas, quando harmônico e saudável, tem cromático de chamas amareladas ou laranja, com várias outras nuanças de cores. E cada pétala tem um significado por estar ligada ou retratar as vibrações de cada um dos sete níveis. Sendo que o Atma, o Astral e duplo etérico são representados por duas pétalas cada. O búdico está representado pela pétala superior em forma de cálice contendo dentro três pétalas menores representando as três almas. Moral, intuitiva e consciencial. Por ser o equipo do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos e leis. Trata-se do subjetivo, da imaginação. Está mais relacionado com o eu superior ou crístico, com a individualidade. É o corpo causal, é causa, detentor da vontade e imaginação, é normalmente o gerenciador dos programas e ações do ser. Apega-se facilmente ao mando e poder, é o nível que tem o atributo do domínio do meio onde o ser vive, podendo por alguma contrariedade reagir negativamente a esse meio.